Vezes você já opinou sobre esse debate aqui. Afinal, é objetificação ou empoderamento? Essa discussão não é nova. É uma das tretas que sempre volta. Há décadas. 40 anos atrás, esse debate esquentou. Sim, uma guerra entre as feministas, que envolveu principalmente mulheres brancas e de classe média, rachou o movimento e foi parar nas ruas. Meu nome é Bárbara Libório e hoje eu vou te contar essa história. Mas antes disso, se inscreve no canal e conta pra gente nos comentários. Pra você, quando a mulher exibe o corpo, é a hipersexualização a serviço do patriarcado ou empoderamento? Ou ainda, nenhum, nem outro. Luísa Sonza, Anitta, Britney Spears e Nicki Minaj são algumas entre as muitas artistas que não podem sexualizar sem ouvir uma problematização. Lá nos anos 90, a Madonna já estava metendo a mão nessa polêmica. Mas a treta sobre isso ser legal ou só uma forma de servir os desejos masculinos veio antes dela também. Os anos 60 ficaram marcados como uma década de liberação sexual. E para as mulheres, essa década trouxe uma invenção revolucionária, a pílula anticoncepcional. Era uma forma mais segura de definir o número de filhos, começando por aí. Aquilo que a gente chama de separação entre sexo e procriação. Você podia pegar a pílula e esconder, sei lá, na sua gavetinha, que nem o pai, o marido, o amante, o namorado não precisavam saber. Isso tem uma transformação sim para as mulheres. Ou seja, a imagem da mulher passou dessa, comportada, cura da casa, do marido, dos filhos, e sorri para a foto, para essa. É nessa época que acontece a famosa segunda onda do feminismo, na qual a autonomia sobre a vida sexual é uma questão central junto da luta por direitos reprodutivos e o combate à violência de gênero. Mas os anos 70 vão passando e a violência contra a mulher segue existindo. Assédio, estupro, coerção e violência doméstica continuavam sendo um problema. E não deixaram de ser, né? Ao passo que a desigualdade entre os gêneros permanecia, as feministas concordavam então em duas coisas. Os homens usam a violência para manter as coisas no mesmo lugar e a mídia tinha culpa nisso, porque dá espaço para a gente ser retratada assim. O crescimento da indústria pornográfica foi um ingrediente a mais nessa torta de climão. O filme Galenta Profunda foi o primeiro filme adulto a passar em salas de cinema e fez um sucesso estrondoso. E aí, se antes o pornô era uma coisa que só se via escondido, agora ele estava lá, se espalhando por todos os lugares. Frustradas, as feministas se organizaram para combater a sexualização das mulheres na mídia. E logo o movimento se estendeu aos filmes adultos surgiu um movimento de mulheres contra a pornografia ou para as mais íntimas, as pornô. Desse lado da batalha, essas feministas aqui acreditavam que a pornografia era ruim tanto na hora de fazer, porque humilhava e objetificava as mulheres quanto na hora de assistir Isso porque os filmes eram feitos por homens e para homens e traziam uma visão misógina e violenta E elas não estavam mentindo, né? E lembra do Garganta Profunda? A protagonista das várias cenas de sexo do filme foi a Público, na época, dizer que tinha sido forçada pelo marido a atuar no filme. A declaração só engrossou o argumento das feministas anti-pornô. Elas queriam bloquear tudo que entrava nessa lógica da sexualização do corpo feminino. Capa de disco, publicidade, jornal, por aí vai. E elas também jogavam pesado contra as casas de show e outros lugares que tinham turismo de sexo e prostituição. Porque para elas tudo estava no mesmo lugar o sexo como violência. Pornography essentially is a trafficking in women. It's the sale of women. It is a system of sexual exploitation in which women are devalued, women are turned into commodities, women are sold as meat, women are in fact tortured. Mas não eram todas as feministas que concordavam com isso não. E é aí que vem a treta. No começo dos anos 80, essas feministas achavam que o antipornô estava indo longe demais, e elas se uniram num grupo feminista pró-sexo. Para elas, o papo das antipornô censurava a sexualidade e a autonomia das mulheres. Na época, a Ellen resumiu o um movimento antipornografia quase como um tweet: puritanismo sexual, autoritarismo moral e uma ameaça à liberdade de expressão. E ela também não estava errada, né? O problema da pornografia não era ter mulheres, era ter poucas mulheres. Elas queriam mulher na direção, mulher no roteiro, mulher no estúdio. Mulher conduzindo a parada toda e não só obedecendo os caras no sete de filmagem. Foi daí, inclusive, que a atriz Kempsey Royale teve a ideia de abrir uma produtora que fizesse filmes pornográficos focados no desejo feminino. As feministas ProSexo sexo viam a liberdade sexual como um passo fundamental na luta pela liberdade das mulheres como um todo. E o trabalho sexual, fosse na indústria pornográfica, fosse na prostituição, era visto apenas como um trabalho. Para as pro sexo, as mulheres que escolhiam exercer essas funções e não deviam ser vistas como vítimas mas como mulheres com autonomia. E como não tinha Twitter pra brigar, a treta entre as prosexes e as anti-pornô rolava em livros, artigos e marchas. De um lado, as anti-pornô já estavam dizendo que a pornografia é a teoria e o estupro é a prática. Aí as pro mandaram essa. O sexo precisa ser livre de censura. Inclusive a censura feminista. Essa guerra nunca acabou. É um debate que vai, vem e sempre ganha novas formas. Eu vejo que são revisões com mudanças, mais revisões, novas situações. É importante reforçar que os dois grupos que se desentenderam tinham um objetivo em comum, o interesse das mulheres. E cada um tem seus pontos. Não é mentira que a hipersexualização das mulheres na mídia traz consequências ruins pra gente. O mercado se apropria dessa imagem de empoderada para reforçar um padrão que deixa outras mulheres inseguras com a sua aparência. E depois vende produtos que seriam a solução. Além de que pode reforçar um empoderamento que é individual, quando na verdade a luta feminista precisa ser coletiva. Mas será que dizer que a violência do machismo é culpa da imagem sexualizada da mulher não é um jeito de tirar a responsabilidade dos homens sobre essa violência? Além disso, falar toda vez que uma mulher rebola, posta um nude, faz um clipe sexual, que ela tá servindo ao olhar masculino, não é injusto com ela? E até onde esse papo não acaba servindo de argumento para conservadores que querem mesmo voltar a mulher para aquele lugar de submissão dos anos 50? Qual é o limite do moralismo nesse debate? Se você tem uma resposta, deixa aí nos comentários. A gente aqui nas Minas quer cobrir todos os lados do movimento feminista, mostrar que o movimento é plural e fazer as perguntas que precisam ser feitas. E para isso a gente conta com você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, envie para as amigas e, se puder, apoie o trabalho da revista Asmina. Minas.